comigo. Oi, gente, você está ao vivo? Quer dizer, nós estamos ao vivo, né? Que bom, gente, olha, eu tô aqui hoje com os meus irmãos queridos, amados, Sabine Raufelder e Cristiano Moro, que vem trazer pra gente hoje mais uma canalização fantástica de Kryon, sabe para quê? Pra dar aquele up na nossa energia. Né? para dar aquela levantada na nossa conexão sejam bem-vindos meus amados gratidão querida irmã a gente estava aqui nos bastidores falando quanto que a gente está admirando cada dia mais o trabalho da Gleide tão sempre tão sincera tão amorosa com todo mundo né E Nós temos enorme carinho por você. Nossa querida canalizadora da Medical também, fazendo Com muitas sentido. mágicas por todos os lugares do mundo. Isso é tão lindo e tão importante, Gleide. Você é uma mega trabalhadora da luz. A gente quer te parabenizar por isso. E agradecer a Cryo que nos conectou, né? E foi, foi mesmo, foi Cryo. Eu e é que agradeço. Cristiano, meu querido, seja bem-vindo. Gleide, mais uma vez, assim, muito obrigado... Hum pelo convite de sempre e por você ser essa contribuição conosco, com, com todos que te acompanham, com o público, com a galera que está aí te aplaudindo por essa autenticidade que você tem de fazer as pessoas realmente se sentir em casa quando assistem seus vídeos, entra no seu canal, é, participa de todo o conteúdo esotérico ao extremo que você faz, traz e faz para deixar a gente cada vez mais conectado nessa transformação que está acontecendo e que está fazendo uma grande transformação para nós. Muito obrigado por você ser quem você é, Gleide. De verdade, a gente te ama muito, muito, muito, muito. Gente, vocês estão me deixando emocionada aqui. Olha só. É, eu é que agradeço a vocês né, por fazerem parte da minha vida, por terem entrado na minha vida num momento muito especial. Tá? E eu quero pedir o pessoal de casa, que está chegando, para poder deixar aqui os comentários de vocês, se vocês estão nos ouvindo bem, porque parece que a minha luminosidade aqui deu uma caidinha, mas está tudo certo, né? Pode ser por interferência aqui da, da rede. É, eu quero dar as boas-vindas ao pessoal aqui de casa, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olá, meu querido Flávio, seja bem-vindo, vou mostrar um pouquinho, gente. Malu, também seja bem-vinda, Mercedes, da Lourdes. boa noite. Ah, o canal, né, Steampunk, está sempre aqui com a gente, um grande beijo no seu coração, minha querida, seja muito bem-vinda, como sempre, né? Hoje também vamos fazer milagres aqui. Hoje é dia de milagre, é isso mesmo, hoje é dia de milagre já aproveitando que ela tocou no assunto que hoje é dia de milagre gente, eu quero pedir a vocês corram lá corram lá, peguem a sua aguinha, tá para que ela seja magnetizada e vai servir de remédio para todo mundo, tá bem então fiquem bem à vontade, compartilhem a live, a live se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva viu? E no mais aqui, olha gente, uma coisa que eu quero dizer, né, que eles estavam falando aqui, né, do canal, gente. Realmente, o canal existe com um propósito muito maior do que simplesmente mostrar às vezes o meu dia a dia. Essa parte do mostrar o meu dia a dia é só uma desculpa para poder continuar mantendo o canal em funcionamento para continuar trazendo as canalizações, as mensagens, tá? Com totalmente, com a sua total veracidade, pois esse é o nosso propósito. Vibrar no amor para que essa ascensão, ela seja universal, tá bem? Num todo, sempre na verdade, tá bom? Então... Fica aqui a dica se aparecer algum vídeo aí, assim, uau, ela tá mostrando alguma coisa que não são as mensagens. É porque faz parte do processo, viu? <risos> e com certeza nós só contamos com vocês de casa, não é mesmo, meus amados? Sabine Cristiana, a gente só pode contar com os inscritos, né? Para é. manter o canal funcionando. Certamente. Essa família é. que você reúne, né, Gleide? Nem com O mesmo objetivo é aqui. Né? A Cláudia também. Tá. Estão aqui. Tá. Tem muita gente aqui, olha, nos assistindo. Sejam bem-vindos. Deixa para gente também, pessoal, a cidade de onde você está nos assistindo, para eu poder depois... Olha, eu estou com a minha mesa aqui armada, estou com tudo prontinho aqui para emanar energia para todos os lados nesse mundo. <risos> Olha, vou fazer o seguinte, vamos. A Sabine, eu vou convidar a Sabine para poder fazer aquela meditação de entrada, para que nós possamos dar as boas-vindas ao nosso maravilhoso Cryon que está reunindo de uma forma mágica né, toda essa família que nós somos muita muita gratidão vamos lá gratidão imensa então como vocês já sabem para receber uma mensagem de Kryon a gente tem que estar com as barreiras baixas relaxado realmente tirando a mente do meio do caminho e sentindo simplesmente a energia chegando aos nossos corpos aqui na terra vindos de várias constelações que compõem a egrégora da Medical Energy Amplification, energia de Kryon. Então simplesmente recebam essa energia agora nos corpos de vocês e permitam-se relaxar, afrouxarem todas as moléculas para que essa energia entre nos seus corpos e faça todas as transmutações necessárias para que seus corpos fiquem mais leves, para que você realmente possa adentrar essa quinta dimensão e outras que estão disponíveis já no planeta, para que você possa entrar com facilidade e deixando toda a bagagem que não é mais contribuição para trás. Você está disponível para isso? Você escolhe? essas mudanças na sua vida. Então, permita-se receber mais do que uma mensagem, e sim a energia que chega com essas mensagens. Gratidão. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Novamente uma reunião familiar. Um momento, queridos, em que todos vocês se reúnem para um único só propósito. E o propósito no qual nos referimos é a criação da Luz em todos vocês. Quando realmente você se coloca sentado, relaxando todas as partículas do seu corpo você realmente se entrega. E algo simbioticamente passa a acontecer por todos os lados. O barulho que estava no externo levemente passa a diminuir. A música angelical de sua alma Aumenta paulatinamente o som. O corpo levemente balança. E você passa a sentir a complexidade real de sua alma sagrada. Se você passar a abrir os olhos você verá nitidamente que toda sua sala está com uma leve cortina de amor que pode ser visto aos olhos humanos. O quanto Deus se faz presente quando você se coloca na total permissão de reconhecer ele Dentro do seu ser E não poderia ser Diferente, queridos De maneira nenhuma Você sente A vontade de abraçar A si mesmo De acariciar O seu corpo e perceber que até as paredes tem o real desejo de acoplar ao seu ser. E se você passar a ver através do muro, você perceberá que essa luz se expande. A todos que estão à sua volta. Isso é quântico, queridos. Isto é energia. Isto não é nenhum mistério. É o reconhecimento real de Deus... ...em seu interior. Eu... ...gostaria muito... ...de poder honrá-los... ...um a um. Por tudo que vocês... ...têm feito... ...um para com os outros. Isso... Somente eu não generalizo aos que estão presentes. A todos que se reúnem neste momento. Sendo pelos websites ou não, queridos. Você que conversa diariamente. Com seu amigo mais próximo você também é um trabalhador da Luz você que está na frente de um computador todos os dias ele que equilibrando literalmente a energia que se faz muitas vezes densa no ambiente em que você trabalha você também é um trabalhador da luz. Não resumimos somente aos leitores de energia, aos leitores de cartas, aos amigos espiritualistas, mas sim, amados todos os seres humanos que estão na Terra. Nesse momento, uma grande porcentagem está fazendo toda a diferença neste processo acelerado que se intensifica aonde até mesmo muitos sentem o axioma que acontece em sua vida. Muitas vezes você até mesmo se sente perdido. nós sabemos disso. E a grandiosa velha alma jamais se cansa. tantas vezes que você resolveu voltar para neste momento pensar em desistir. Isso é impossível. Que grandiosidade que se passa com cada trabalhador. Que se reúne. Mesmo em pensamentos. Para reconhecer. O amor que pulsa. E que contagia. Se faz sentir. As pessoas. Se emocionam. Com seu amor. Portanto, você que me ouve neste momento, vamos levantar, vamos passar levemente aquela água no rosto. Nós sabemos até mesmo do seu cansaço. Nós sabemos qual é o seu nome. Queridos, e quando criam, se re, re, re, refinem uma palavra até mesmo de profunda conexão, até mesmo não neste vocabulário. Eu sei qual lado de sua face. Reconhece o ser que veio das estrelas e que tem este pequeno sinal que muitas vezes você procurou respostas. Saiba grandioso ser quântico. Isto não se originou aqui na Terra. Saiba que eu sei quem você é, trabalhador da luz. Ainda sem profundas vontades. Pelo cansaço físico, pelos pensamentos até mesmo confusos dia após dia. E esta mensagem é para realmente lhe dizer a complexidade de sua transformação. Em Gaia, junto com todos que aqui nos ouvem, essa mensagem é para você. Enxugue as suas lágrimas. Essa mensagem é para você. Quando se iniciou a própria criação, nesta imensa Mãe Terra. Você veio junto com todos nós, no vácuo do espaço, olhando para todas as estrelas. Que iluminavam o nosso caminho, você até mesmo brincava como se fosse avenidas espaciais. Você se lembra disso, holofotes por todos os lados. Era a maior avenida que ressoava com o seu amor. E nós havíamos combinado uma grande transformação. Como se fosse um divertimento. Nós saímos de nossa imensidão, o universo mais antigo, um lugar maravilhoso. Um lugar em que o magnetismo não se faz ainda a compreensão humana. E foi de lá que nós decidimos alavancar. Todos os paradigmas de uma criação que se iniciaria até o um determinado ponto da grande fusão. Você matematicamente reunimos todos os cálculos, introduzimos todos os gráficos, interagimos com todas as estrelas. Você se lembra disso? Um especialista em astrocartografia espacial. Não era somente de um plano que vibrava de três ou quatro dimensões. Você é espacial. quantos planetas a nossa construção foi feita quantos mistérios nós dialogamos juntos sobre a imensidão sobre o que nós reconhecemos o que os humanos chamam de Deus. O quanto nós andamos para colocar tudo em funcionamento sincronístico. Nós se sentimos, Deus. Quantas vezes nós sentamos entre um vasco cósmico e conversamos com Deus, porque éramos nós, nós sabíamos disso, a voz ecoava por todos os lados e você sentia Deus. Até um determinado ponto. Que reunimos. Todos os pontos de luz. Exatamente todos. E decidimos. A grande viagem. Pegamos. Tudo o que seria necessário. Colocamos todas as ferramentas e fizemos um único pacote. E este pacote, até um nome, nós demos a ele: A Sopa de Deus. Para muitos naquele momento. Sabia que todo o conteúdo existente. Era totalmente adequado. Para temperar. Um lugar. Chamado terra. E para lá nós fomos queridos. Junto com todos os outros, após este momento, a criação passou a acontecer tudo que se fazia movimento. Começou a intensificar a luz, as plantas, todos os vales, o oceano imenso, tudo passou a ganhar vida. E pouco a pouco, a materialização foi se dando forma até a sua chegada, ser humano. Que com um grandioso propósito do nosso pacote, da sopa de Deus... Você teve todos os ensinamentos, entre o que você definiria como luz e também como escuridão. Um enorme aprendizado se iniciou e você se divertiu por todos os lados nós assistimos passo a passo o seu caminhar. Horas em preto e branco. Horas um pouco mais de cor. E por aí você seguiu. Vinda após vinda. Nesta grandiosa escola. Que se chama planeta terra você se orgulhou tantas vezes dos seus feitos daquilo que ressoava como verdade para o seu ser e aquilo lhe fazia bem nós vimos por todas as fogueiras por todas as reuniões por toda a unificação de povos nós sempre vimos que você estava lá quantos diálogos ver alma você pode partilhar com seus amigos que também havia vindo com você embora você não soubesse quantos banhos de chuva aquela grandiosa tribo fez a conexão profunda com o planeta terra então todo o alimento passou a nascer com o um raiar do sol e você sorria com tudo aquilo. Quantas crianças, velha alma, você ajudou por todos os partos. Quanta luz você ajudou a trazer no planeta Terra. Quantas aventuras. Até mesmo quantas desilusões. E naquele incrível momento em que você se deitava Muitas vezes dolorido. Nós chegávamos lá. Lhe pegava no colo. Mesmo que você não nos via. Mas nós estávamos lá. Nós havíamos feito um projeto. E aquilo, de maneira nenhuma... Poderia falhar E você se levantava novamente Começava tudo de novo E o sorriso Espantava Tantos que ao seu redor Livia Mais uma vez Irradiando luz. Isso é muito belo, queridos, de nós podermos ver a grandiosa história do seu caminhar, querido ser humano. E hoje eu digo a todos vocês, o nosso projeto grandiosamente amplificou por todos os gráficos que havíamos estudado com a sua sabedoria grande professor... grande professora... nós nos orgulhamos... de olhar para vocês... eu quero simplesmente... Que vocês reconheçam quem são vocês no momento do agora, em Gaia. Que até mesmo lhe emociona com a sacralidade tangível no ar. em que você respira, alimentado por Gaia. quanto amor ressoa do seu ser amplificando tudo isso nós estávamos certo quando a nossa reunião com todos os outros daquele fluido cósmico do nosso fogo azul. Nós sabíamos que, frequencialmente, isso tomaria uma proporção gigantesca para a grande transformação. Quando nós, de uma certa forma, tivemos até mesmo algumas dúvidas. Mas e a mudança dos éteres? Como eles vão reagir? E agora nós estamos vendo que nós estávamos certo. Grandiosa velha alma. A sua imensa sabedoria. É o que está fazendo a grande diferença. Neste momento de hoje. Que não é linear. Se você, dentro dos sentidos humanos. Poder ao menos imaginar. Que seja as nossas metáforas. Você adorava isso? Ficava sempre perguntando. Mas, Criol, fala mais claro para mim. Mas eu amo suas metáforas. Você sabe por que, meu velho amigo? Porque você me faz pensar. Somente por isso. E nós sorrimos. E é novamente. Desta maneira. Que eu quero lhe ver novamente. O Ogo do Sul. Quanta transformação acontecendo. Quantos seres humanos levantando das suas cinzas, assim como você, e ressurgindo a grandiosa sabedoria lemuriana em Gaia, mais uma vez. Nós havíamos conversado isso Que chegado um momento Todos vocês se manifestariam Trabalhando nos corpos Trabalhando na composição do ar Trazendo a cartografia Cósmica, novamente, para este incrível lugar. Todos os pontos que a biologia humana ainda desconhece, vocês irão realizar com a sabedoria inata que hoje lhe para grandiosos feitos. Nós sabemos até mesmo, grande amigo, que os momentos de dor só fez você repensar que havia um eu superior que estava dia após dia lhe colocando situações para que você pudesse lembrá-lo em seu coração. Nada por acaso, velha alma Até mesmo os seus choros Eram espirituais Muitas vezes o choro do renascimento Que você identificava como uma dor Nada por acaso Tão real quanto se possa ser Mas ali estava você Mesmo encravejado pelos dentes dos tigres de bengala Ali estava você Na sua batalha Na sua história de trabalhador da luz E hoje você se vê, novamente, com aquela enorme espada. Guerreiro da Luz. Se assim quiser nomear. Hoje você sabe, grandiosamente, que a sua capacidade de criação de luz não se faz mais necessário ao menos usar a espada Responde com luz Nada mais lhe amedronta Absolutamente nada nem mesmo as conspirações Daquilo que irá acontecer ou não Isso não lhe assombra mais E você sabe por quê Querido ser quântico Porque você reconheceu Que dentro do seu ser o nosso presente começou a ser desembrulhado. E a sopa de Deus passou a distribuir todos os ingredientes que fizemos com tanto amor para você desembrulhar neste momento. E saber que hoje seria o seu aniversário. O aniversário das velhas almas. O aniversário de todo o planejamento. O aniversário. da grande evolução que Mãe Gaia está fazendo com todos vocês desde o início desta grandiosa transição. Há grandes fogos de artifício se aproximando da Terra simplesmente para festejar a grande virada a virada que nós chamaremos a virada da consciência e se você estiver fazendo um filme coloca o seu nome aqui pois é para você que nós estamos trazendo todas as frequências de todas as nossas reuniões, através da voz de um homem, através de uma canalização, que para muitos ainda é desconhecida, e para alguns até duvidosas. Nós sabemos quem está aqui. Saiba que da parte frontal deste incrível ser, que é você, há um órgão que vocês nomearam de coração. E é para ele que agora iremos falar. Imaginem, metaforicamente, que no meio daquele símbolo, que simboliza o que eu acabei de lhe dizer, há um ponto em luz. E ele, lentamente, começa a reacender. E se você puder imaginar, o seu coração começa a passar da cor avermelhado para uma luminosidade. Isso vai se intensificando e a parte frontal de seu cardíaco passa a aquecer. Lentamente. Isso não demorará muito. E você passa a ouvir os seus batimentos como se estivesse dançando em um baile de formatura. E você sente vontade De abraçar a si mesmo Como se você estivesse Abraçando o seu parceiro A sua parceira Os seus filhos amados Os seus pais Toda a sua ancestralidade Que lhe assiste Podem abraçar todos eles E o seu corpo, a nível celular, começa a esquentar pelo calor de sua emoção. Até mesmo a própria transpiração. Esquenta ainda mais. E você logo se dá conta que a luz para todos os lados já não é mais o seu ser. É todo o entorno. E começa a ver uma conexão mais profunda com você Te leva a um sistema parassimpático. Os pés esfria, As mãos até parecem gelar. Mas o seu cardíaco equilibra totalmente a temperatura do seu cérebro. E você, mentalmente, pois é este nível que você consegue atingir. Você precisa imaginar. A sua mente serve para isso. Use-a. E como se fosse através de uma visão humana. Algo em sua frente. Começa a se aproximar. Ainda está um pouco longe. Mas ele está vindo. Diretamente para você. Por isso que o seu corpo está respondendo a isso. E logo você passa a ter as primeiras imagens mais nítidas. Parece uma bola de fogo. Parecido com um astro rei. Que vocês tanto apreciam em Gaia E de fato É muito apreciável Mas este é maior É muito maior E conforme ele vem chegando Mais perto mais realizado para o seu momento, você começa a sentir. E conforme ele aproxima, algo incalculável em frequências, ressoará com o seu ser. E neste momento, velha alma, você lembrará de todas as reuniões em que nós fizemos. E todas as conexões, de todos os gráficos, acenderão, engane. Vocês viram isso. Vocês viram isso. Nós sabemos o quanto foi importante a sua história. Nós honramos da vinda. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Eu amo você. sou crime nós continuaremos lavando seus pés com as lágrimas do meu parceiro pois é através dele que hoje você pode me reconhecer. Nós amamos vocês. Momento mágico, né? Gratidão, Cris. Gratidão, Kryon. Gratidão, Sabine. Que momento lindo, gente. Vale assistir novamente. Foi uma viagem fantástica. Uhum. De muita conexão, de muito amor, muita gratidão. Hoje, o Kryon estava com uma força e eu nunca vi ele falar alto assim. Está dando retorno à minha voz, né? Não. Ah, tá não. Para gente aqui, não. Para mim, não. Mas estava fantástico. Uau! Foram informações que... digna de pegar papel e caneta depois e anotar tudo, gente. É. Eu, a gente percebe que está breve esse momento, sabe? Ele já veio em outra mensagem também, no domingo, comentando. Foi lindo, gratidão, meu amado. Vamos deixar ele respirar um pouquinho. Vamos ver aqui algumas mensagens que nós recebemos. Eu é, dia de milagres, paramos aqui no dia de milagre, né? Isso mesmo, Maria Laura, seja bem-vinda, minha flor. Gente, coloca aqui nos comentários para gente o que que vocês sentiram, como foi para vocês essa linda sincronicidade durante essa canalização fantástica de Cryon, coloca aqui pra gente, tá? Muita gratidão, minha querida, porque pra mim foi... que a gente se pergunta, né, gente? De onde eu venho? Né? De onde vem essa conexão? Por que, que eu estou aqui? E olha, o universo vem nos trazendo mensagens, confirmações a todo momento. Basta a gente estar aberto, vir com o coração aberto para receber, para viver, para sentir a cada momento né, que nos chega. Através dessa maravilhosa canalização de crime, com certeza, como a nossa querida do canal Steambook, Hung, é, houve milagres, aconteceu milagres aqui sim. Daqui a pouco os nossos queridos estarão de volta, né? Enquanto isso, eu vou dar, vou mostrar mais um pouco aqui das mensagens das pessoas que estão com a gente. O Tero, muito obrigada, meu querido, pela sua presença aqui também, viu? Pati Biomai, Biomai, talvez. Seja bem-vinda, minha querida. Gente, muita gratidão por vocês estarem aqui no nosso canal, nos trazendo, nos honrando com a sua presença e nos prestigiando com a energia de todos vocês. Prontinho, eles voltaram, gente, olha. Eles voltaram. Que lindo, gratidão, Sabine. Tá recuperado o nosso canalizador? Tô bem, tô bem. Tá tô bem, bem tô tá bem. bem. A gratidão, foi muito forte. É, é impossível não, não, não sentir essa emoção, né? Depois é. que termina a, a mensagem, para mim vai, vai se recuperando novamente, mas eu senti em algum momento que quase eu, eu não conseguia verbalizar, assim, sabe? Teve uma hora que veio muito forte e foi foi muito bonito eu não tenho total clareza da mensagem mas da emoção que, que eu senti eu, eu lembro perfeitamente assim e vai ser lindo a gente poder ver agora como a gente na maioria das vezes faz para poder sentir isso tudo novamente e com certeza a mensagem foi de um puro amor né independente das palavras da maneira metafórica que Cryo traz, é o sentir que é, que é legal, sabe? O sentir que é que você realmente se conecta com Deus. ali É um momento de conexão com Deus, para mim, sabe? É um momento de reconhecer Deus na gente, porque nada, nada no externo nos atrapalha, sabe? Nada do que possa tirar o seu foco, tirar a sua atenção. Você se preenche num amor tão grande, que tudo, tudo, tudo é bonito, até o momento que caia o um vídeo aqui, que você fala, poxa, caiu a live, poxa, que legal, caiu é, a live, caiu, é. né? tá, vou voltar de novo, não é? Você fica até meio abobado, é muito gostoso sentir isso, é, é, é real, é muito bom, muito bom. Por isso que eu falo com o pessoal, gente, olha, é um caminho sem volta, viu? Não há retorno. Isso é bom demais, né? Então, se viver nesse estado de alta frequência é tão maravilhoso. Por que que algumas pessoas falam: Ah, você precisa aterrar. Você vive muito no plano espiritual. Volta para terra. Não, gente, né? O caminho é olhar avante, é seguir adiante, não voltar para trás. Porque também não tem como voltar. Não tem. Né? Quando a gente traça esse caminho, é... não tem como você voltar. Sim. É simplesmente assim. Você pode, sim, olhar para trás, talvez analisar o que tem acontecido, para te trazer de volta. É, é esse o meu objetivo. Agora, dar um passo atrás, não tem como, gente. Você é quem você é, uhum. né? Você é luz, então não há por que viver na escuridão. Por que viver na Terra? De jeito, aliás, na Terra nós já estamos, mas o, o Terra que eu falo é deixar de viver na luz, tá? Porque vem vindo, tem vindo, né? Esses, essas setas. Que às vezes as pessoas, às vezes eu recebo, né? Ei, hey, volta para terra, volta para terra. Não, deixa eu continuar lá em Sirius mesmo, tá bom demais. Também né? preciso continuar <risos> lá em cima mandando, né? né? Deixa é. no ar, né? É, <risos> gente, vem é, é. né? Lindo, lindo, lindo. Fala um pouquinho do trabalho de vocês, gente. Como é que tá? Tem aí em planos novos cursos, novas lives? Conta um pouquinho para gente. Olha, a gente está numa pausinha de fim de ano agora, mas em janeiro estaremos de volta com os cursos da Medical Energy Authentication. E uma energia linda, né? Que Você já é canalizadora dessa energia. É, hein? pois é, gente. E convidamos vocês a se conectarem, né? se sentirem no coração de vir fazer o curso, que é um empoderamento, né? É uma é. forma de ativar seus poderes divinos, né? Mais facilmente, né? Aí... Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu a... consigo mostrar aqui, gente, olha, o meu último curso com a médico, né, o canalizador, aí ah, eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês, olha, tá ali prontinho pra ser pendur... pendurado lá, ó. <risos> aí eu tive Legal. que mostrar, eu não resisti, né? Legal. Tá tudo aqui, ó, bonitinho, ah, para... é bonitinho. De comas azuis, bem com é. é, A gente tá... mesmo, né, Gretchen? Chegou, fez o nível 1, um, já foi diretão até o finalzinho, né? E está ah, então... essa expansão maravilhosa aí. Tá, tá. A gente passa a ficar mais desinibido um pouco. É, eu percebi muito isso em mim, muitas pessoas que vieram fazer o curso com a gente, de perder um pouco aquela timidez, aquela trava que a gente tem, aquela é. coisa que que nos parava de alguma forma e a gente, de maneira nenhuma, sabia de onde vinha aquilo. É. E a Médico, ela proporciona isso, é, não é apenas com uma propaganda, que ela, ela ela traz uns desbloqueios tão profundos que a gente não consegue explicar de uma forma como que é, é o curso, né? o que, que ele faz, o que ele não faz. É, a médica, ela ela é, ela é vivenciada. A gente okay. define ela hoje é, mais, mais fácil, assim. É, faça o curso, sente no seu coração. O corpo nosso, Kryon, sempre diz isso, que ele é projetado para reconhecer a verdade, né? Então, se você ouviu apenas esse nome, e aqui dentro algo fez... Opa, o que, que é isso, né? Se joga. Se joga uhum. que você vai ver depois o que pode estar sendo transformado na sua vida que você é nem imaginava que pudesse ser. É isso. Que eu é verdade. Falar, Gente, no último curso eu senti que eu passei por uma cirurgia espiritual incrível. Eu antes, na hora da pausa, eu mandei uma mensagem para a Sabine, mas o Cristiano falei com ele, gente, eu não vou conseguir entrar, porque eu estou sentindo uma dor enorme na minha barriga, na região do plexo solar, né? E a Sabine foi falou comigo, o Gleide continua, porque pode ser já processo. Né? deve ser um processo que você está passando e realmente era antes da canalização de Yoronashi uhum. antes da de Yoronash. e Cris, quando o Cris com, começou a, a, a canalizar a dor era assim tanta que eu, eu, eu, eu esticava-me né? porque eu estava deitada então eu me esticava e aí, aos poucos, foi amenizando, amenizando. Era como se estivesse puxando, assim, algo de dentro do meu plexo solar, né? E aí foi puxando, puxando, puxando. Por fim, sumiu tudo. Mas a região ficou como se eu tivesse passado por uma cirurgia mesmo. Uhum. Ficou ali ainda meio que anestesiado. Uhum. O redondo, o lugar perfeito isso para mim foi uau, fora do normal, né? Totalmente foi fora do normal. E a partir daí, eu, o meu trabalho como psicoterapeuta tem ampliado muito, tem obtido resultados fantásticos, graças a Deus, né? E a Cryo e a vocês, é todo esse conjunto todo, é que tá proporcionando a gente conseguir Realizar o trabalho, talvez a missão, não o trabalho, a missão que a gente veio para poder fazer nessa terra. Né? Eu é que agradeço muito a vocês por isso, e que continue com esse trabalho lindo. Aliás, o pessoal de casa, gente, se vocês ainda não conhecem o trabalho deles, aqui abaixo, na descrição da live, tem os links de Sabine, de Cristiano, do YouTube, do canal da Medical Energy of Unification, eles têm um canal no YouTube, onde eles postam lá novas canalizações atuais, né, com convidados também, e são lindas, gente. Corram lá, se inscrevam no canal, sim, compartilhem, porque o mundo precisa, como eu sempre digo, de conteúdo. Tá bem? Conteúdo que promove o crescimento espiritual né, do ser humano, gente, que não fica ele preso nessa matrix, que é o objetivo da matrix, é ficar preso. Então, nós precisamos apoiar, sim, todos esses trabalhadores da luz. Por quê? É através deles que todo o campo muda, eles vão trazendo as sementes, vão plantando né, um pouquinho de semente ali, outra ali, outra ali, um belo momento, já não há mais espaço para os trevosos fazerem a festinha deles, até que um dia né, tem aquela música, quem sabe um dia a paz vence a guerra, não é? E o mundo será só, que Eu não conheço a música, gente, por favor. Mas me veio agora essa frase. Eu espero é que isso. seja assim. Vai é então, que é hora de celebrar, gente. E quando a gente celebra, a gente, a gente não pensa mais nada que nos preocupe ou que nos dê medo, né? A gente simplesmente celebra, mesmo que seja é. falso, gente. Por exemplo, é, você vibrar na gratidão, né? É, pode ser falso isso no começo, você pode estar tá tr triste e tá? tal, você fala assim, ai ah, falaram que eu tenho que ter gratidão, mas quando você começa, a coisa aumenta de uma forma que quando você vê sua vida inteira muda e tudo à sua volta muda, porque seu ponto de vista muda e até é as bom. pessoas começam a, mudarem, a mudar, né? a, a, a agirem diferente com você. Isso é a gente tem prova né no nosso dia a dia. Muda Sei. a frequência, muda tudo à sua volta. Olha como é importante você estar... esteja 24 horas conectado, gente, com o canal da Glade. Faça os seus Da nomes, Medical. Sente música da Medical. Gente, só se joga, porque você vai ter uma vida maravilhosa. né ah, Você é a luz, né? Lembre-se disso. É uma forma é. de se lembrar, né? É, é. Nós somos todos luzes, gente, Eita! e viva por isso, né? Meus amados, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu quero agradecer também o pessoal de casa que deixou aqui inúmeras mensagens para a gente. Logo depois nós vamos estar lendo uma a uma aqui. E, gente, muito obrigada mesmo, muito obrigada pelo carinho. Meus amados, mais uma vez, vocês têm alguma algum aviso para poder dar? Fique à vontade. Agradecer, realmente, Grecia. Agradecer. Agradecer a tá agradecido. vocês, a todos que estiveram aqui, a todos que virão, e pela oportunidade de a gente estar junto novamente, podendo realizar esse processo lindo, tá bom? Com certeza. Olha, todo mundo agora pousando para a foto, viu? Que eu gosto, gente, de, depois da live, eu gosto de tirar um print para poder colocar lá no, no nosso Instagram para agradecer a todo mundo, viu? Esteve aqui com a gente. Então, gente, tem alguém que estava chorando muito de emoção. Vou ter que colocar. Olha, eu parei lá e lá ficou. Então, olha, minha querida Débora, chorando de emoção. Gratidão, gratidão, crying. Nossa, a gente agradecemos pelo carinho, viu, minha querida? Então, olha, vamos despedir porque senão eu posso ficar aqui falando a noite toda. <risos> gente, muito obrigada. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilha, comenta, deixa o um like. Nós contamos com o seu apoio, viu? Um grande beijo no seu coração, Cris. Sabine, meus irmãos queridos, eu amo muito vocês, eu quero que o mundo saiba disso, tá? E eu amo muito esse pessoal de casa também, que nos permite estar aqui, trazendo essas mensagens maravilhosas a toda a humanidade. E, como eu sempre digo, gratidão por você existir e ser quem você é. Gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Harion. Beijo, meus queridos.